Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba e recentemente eu tive a oportunidade de testar com vocês aqui no canal pela primeira vez a base líquida mate de New Face Makeup, que é uma base super baratinha, que custa em média entre 11 e 19 reais por aí e que me deixou super curioso, porque além de ser uma base super baratinha, é uma base que deixou um efeito bem interessante na pele recentemente eu publiquei aqui no canal um vídeo de primeiras impressões e perguntei se vocês gostariam de uma resenha a fundo e um teste de uso né, ao longo do dia pra ver se essa base ia durar, como é que ela fica na pele, quais as características dela E no vídeo de hoje nós vamos fazer exatamente isso Hoje eu vou resenhar com vocês de cabo a rabo A base líquida mate de New Face Makeup Essa base baratinha que muito promete E no vídeo de hoje nós vamos ver se ela realmente entrega Então se você já quiser conferir todos os aspectos E tudo que eu acho sobre a base baratinha de New Face Makeup Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo <risos> Então, gente, já estou com a base líquida mate de New Face Makeup em minhas mãos pra gente resenhar nesse vídeo de hoje. Esse produto definitivamente não é um lançamento, mas ele me chamou a atenção recentemente e eu achei interessante o suficiente para transformar numa resenha e alguns de vocês pediram no último vídeo que eu mostrei aqui no canal, né? Para começar, eu vou falar para vocês sobre a premissa desse produto, né? Que eu vou tirar diretamente aqui da embalagem. Essa base, assim como o próprio nome já diz, né? Super intuitivo, é uma base líquida mate que promete ser oil-free, de alta cobertura e resistente a água. E a única instrução do modo de uso é que manda aplicar a base líquida sobre a face até a cobertura das imperfeições. Falando de embalagem, aqui nós temos o encarte dela, né? Que é bem padrão, né? Não foge muito do comum nessa indústria. Aqui nós temos o frasco, né? Que é assim como o encarte, não foge muito do comum. Essa base tem esse tipo de aplicador aqui, olha, que parece com um aplicador de corretivo. Eu confesso que eu não curto muito esse tipo de aplicador, porque eu não acho muito prático. Existe um estigma, né? Com esse tipo de aplicador para base, de que as pessoas falam que é anti-higiênico e etc que acumula bactéria. Eu não concordo 100% porque eu acredito que se sua base chegar nesse estágio, a responsabilidade é sua né afinal de contas, existem inúmeros corretivos com esse tipo de aplicador aqui ninguém reclama de nada, né? E se você for um maquiador profissional, você provavelmente sabe que você tem que tirar o produto daqui de dentro e aplicar numa plaquinha de metal No entanto, se você for um maquiador profissional você vai querer assistir esse vídeo até o final antes de fazer uma decisão, né? E de incluir ela no seu kit, principalmente por causa do próximo ponto, que no caso é a Cartela de cores. A cartela de cores desse produto aqui, da New Face, é uma cartela de cores bem pobre, se eu estiver sendo bem honesto com vocês. Essa base me deixou bem animado em vários pontos, mas tem uma coisa que ela me decepcionou feio, foi na cartela de cores. Ela tem apenas seis tons, o que é extremamente pouco e extremamente exclusivo, né? A maioria das pessoas não consegue encontrar um tom perfeito nessa base, inclusive nem eu. Essa base ela é levemente mais clara do que o tom do meu rosto, mas eu ainda consigo fazer funcionar. Eu tenho aqui a cor 03. Então, pra vocês terem ideia, né? Se tem seis cores eu sou três, né, eu tô na metade Façam um cálculo aí pra ver quantos tons faltam pras pessoas nessa base Pulando pra o próximo ponto das minhas resenhas, né Eu vou falar da textura desse produto Pelo nome da base, a gente supõe que a textura da base é bem líquida Vou fazer um swatch na parte de trás da minha mão Pra vocês verem se vocês concordam Porque eu não concordo, gente Eu sinto que essa base, ela é tipo uma pastinha Bem maleável, bem macia e bem fina Mas eu não acho que essa base seja líquida em nenhum aspecto, gente gente. Um dos últimos pontos que eu vou tocar antes de aplicar a base já no rosto com vocês é quanto ao cheiro. Essa base, ela tem um cheiro que me agrada bastante. Ela tem um cheiro semelhante à massinha de modelar, gente. Eu sei que, falando assim, não parece ser a coisa mais agradável do mundo, mas, sinceramente, não é um cheiro que incomoda. É um cheiro bem tranquilo e bem suave, na verdade, que vai embora com o passar do tempo. Não é algo que incomoda, não tem nenhum cheiro de químico muito forte, também não tem um cheiro de uma fragrância muito enjoativa, sabe? Eu achei bem tranquilo o cheiro e eu até gostei, sinceramente. Falando dos preços, eu vou falar a média que eu tô encontrando aqui no meu sal lá, que tá aqui embaixo. Eu tô vendo aqui algumas lojas vendendo ela na faixa de R$18,00, de 14 também. Essa base aqui, na verdade, eu recebi não da marca, tá? Eu recebi de uma loja, da 25 de março, a loja Fifi, que eu até mencionei naquele vídeo testando só mix da 25 de março. E, por exemplo, lá tava custando mais ou menos uns R$11,00, R$11,90, coisa assim do tipo. Pra ficar numa média, né, entre esses 11 e esses 20 reais mais ou menos, eu vou colocar que essa base custa R$11,00 só pra gente ter uma média e dividindo pelos 35ml que vem aqui dentro dessa embalagem né você consegue um custo-benefício de mais ou menos uns 45, 46 centavos por ml, o que é muito bom com todos esses pontos como premissa, embalagem textura, cheiro, preço, custo-benefício e etc. pontuados a gente finalmente vai passar pra aplicação aqui no rosto né eu vou aplicar dos dois lados do rosto obviamente, mas a gente vai combinar uma coisa aqui, em metade do meu rosto eu vou aplicar o meu primer que eu uso normalmente de costume, e na outra metade eu vou fazer sem nenhum tipo de primer e sem nenhum tipo de produto, tá certo? Então esse lado aqui vai ser o lado do primer E desse outro lado aqui eu não vou passar nada, tá certo? Eu vou abaixar um pouquinho a exposição Porque eu acho que vocês vão ver melhor Mas ainda assim eu acho que vocês não vão perceber uma diferença tão óbvia De um lado pra outro no meu rosto, né? Esse lado aqui está com primer E essa é a textura da minha pele sem nenhuma maquiagem Apenas com primer E essa aqui é a textura da minha pele sem maquiagem, sem primer, sem nada E já vamos começar a aplicação Vou aplicar primeiro no lado sem primer Primer, pra não já ter nenhum tipo de contaminação cruzada, né? Pra não ter nenhum efeito do primer do outro lado. E assim como eu falei, né, gente, que eu não curto esse tipo de aplicador aqui porque eu não acho eles práticos, é porque eu já fiz uns quatro pumps aqui pelo meu rosto e fui arrasando aquele lá de cima, né? E eu tenho que ficar indo e voltando na embalagem. Esse é um tema que eu já conversei a respeito com vocês aqui no canal, né? Acho que não é surpresa pra ninguém que eu não curto esse tipo de aplicador nas embalagens de base. De qualquer forma, já estou aqui com a minha esponjinha, e vou começar a esfumar ela pra vocês assim falei pra vocês, e assim como vocês também conseguem perceber, a base tá mais clara do que o meu rosto, mas eu não acredito que eu vai encontrar um match melhor em nenhuma das outras cores porque assim como eu falei anteriormente, né a cartela de cores desse produto aqui é bem escassa, só existem seis cores então realmente é difícil pra todo mundo encontrar uma cor que combine com você de qualquer forma, eu tenho aqui uma camada da base aplicada na esponjinha de microfibra vou dar um zoom novamente pra vocês verem sinceramente eu acho o acabamento dessa base bonito tá certo? essa base aqui promete autocomplimento Cobertura, mas eu não considero essa cobertura alta aqui em uma camada apenas. Eu ainda vou voltar e mostrar para vocês a construção de cobertura dessa base. Então vamos lá, né? Vou adicionar mais base nas regiões em que eu acredito que eu preciso de um pouco mais de cobertura. Porque eu realmente quero chegar nesse efeito que a base tá me prometendo, né? Que é cobertura alta, que não é o que me entregou em uma única camada e não era o que eu esperava. Porque eu já tinha testado essa base anteriormente e eu já tinha precisado de duas camadas. Esse aqui é o efeito da segunda camada na minha pele, né? Agora sim, eu consideraria essa base aqui de alta cobertura. Pouquíssimos são os sinais naturais da minha pele que eu consigo ver. Então, definitivamente, essa base aqui cobre bastante em duas camadas. Com essas duas camadas espalhadas desse lado, eu vou espalhar agora no lado com primer, que muito provavelmente não vai ter nenhuma diferença na hora da cobertura. Mas depois que eu terminar de espalhar, eu vou dar um close pra vocês verem o que, que vocês acham na diferença da textura e etc. no zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês eu vou descrever o que eu estou achando dessa base até agora, eu sinto que a minha pele está muito bonita, ela está bem corrigida a cobertura dessa base não é de 100% raras são as bases que conseguem fazer isso mesmo em duas camadas, mas eu sinto que ela chega a uns sólidos 90 e tantos por cento 95, consigo ver pouquíssimas características naturais minhas, então eu considero sim essa base de alta cobertura essa base, ela promete ser uma base líquida mate, ela definitivamente não é líquida ela é mais um, uma textura pastosinha assim como eu mostrei pra vocês, né, e eu não acredito que ela seja mate, 100%. Ela definitivamente não é uma base glow. Ela também não tem uma luminância muito alta, mas ela não é aquele mate seco que vocês sabem que eu não gosto. Sinceramente, eu estou feliz dessa base que não ser tão mate, porque eu não iria gostar tanto dela se ela fosse, assim, 100% mate. São 2h26, né? 2h30, mais ou menos, da tarde. Eu vou finalizar a minha pele como de costume e vou mostrar pra vocês aqui quais produtos eu estou usando, que são os de sempre, né? Corretivo da linha Natura Una, que é o mesmo corretivo da final linha aquarela, né? Vou aplicar o pozinho da Playboy... Vou usar o quarteto For e a paletinha Marble, ambas da My Life, pra fazer o contorno e o blush do meu rosto. Hoje eu não vou usar iluminador, pra vocês verem o brilho natural chegando na base, né? E não se confundirem com o iluminador. E eu volto quando eu já tiver com isso pronto e com as minhas sobrancelhas limpas, porque eu tô horrível com elas cobertas em base, tá certo? Bom, gente, eu terminei a minha maquiagem tem alguns minutos. Até o momento, a minha pele tá muito bonita. Eu tô gostando muito do efeito dessa base. A base marca algumas características naturais da minha pele, né? Alguns sinaizinhos alguns relevinhos, mas não é nada muito excessivo sinceramente, eu tô bem satisfeito com o efeito da base eu tô achando que tá uma pele bem bonita são 3h15 da tarde, mais ou menos, né? 3h13 e, e eu vou ficar algumas horas com essa make aqui hoje, tá, gente? eu vou gravar outros vídeos pro canal eu vou voltar e atualizar vocês, né? durante o dia, pra vocês verem como a base tá indo, né? então, fiquem ligadinhos aqui, né? que eu volto depois bom, gente, eu sei que vários de vocês se importam muito com os takes do iPhone, né? pra vocês verem aqui como é que fica na câmera do celular essa aqui tá a minha pele logo depois de eu gravar aquela parte inicial do vídeo, né? Eu ainda tô aqui no estúdio, não fiz nada, nem comecei a gravar outro vídeo ainda. E minha pele tá assim, tá certo? Sinceramente, eu tô satisfeita, eu tô feliz, eu espero que essa base resista durante o dia e que ela continue bonita assim, né? No momento, são exatamente 3h20 da tarde, né? Então, conforme o tempo for passando e o dia for passando, eu venho atualizando vocês sobre a situação da minha pele. Então, gente, tem mais ou menos uma horinha que eu vi vocês. No momento, são exatamente 4h5 da tarde. Esse aqui é o estado que a minha pele tá no momento, eu já troquei de roupa e até tô tirando a unha aqui, porque eu vou gravar um vídeo de unha agora, né por isso que eu tô com a roupa diferente, sem esmalte mas a minha pele tá assim ainda eu confesso que eu não tô percebendo muita diferença desde a hora que eu apliquei a base, né, deixa eu virar aqui do outro lado pra vocês verem também não tô vendo muito sinal de uso, não tô vendo nada muito diferente do que já estava antes, do último update então não tenho mais muito o que falar pra vocês, né só que eu vejo vocês em breve novamente gente, são 5 e 09 né, esse esse aqui é o estágio da minha maquiagem no momento da minha pele, eu acabei de comer então o meu gloss tá todo destruído já e aqui eu derrubei um pouquinho de água no meu rosto então tem uma diferençazinha na maquiagem mas eu acho que essa manchinha vai sumir depois, tá certo? olha, eu acho que a pele tá um pouquinho mais oleosa tá começando a criar um pouquinho de brilho mas nada drástico aqui, né? na pontinha do nariz e tal aqui em cima estão as mesmas marquinhas de antes eu sinceramente não tô incomodado em nada basicamente com essa maquiagem ainda exceto o gloss, né? Mas enfim, eu tô resenhando a base tanto que eu vou já retocar colocar o gloss aqui na boca. E por enquanto, tá tranquilo por mim, gente. Vejo vocês mais tarde. Bom, gente, são 18h37 agora, né? Já terminei o vídeo anterior, muito em breve já vou trocar de roupa e voltar pra gravar o final desse aqui. É assim que a minha pele está até o momento, ela já tá apresentando alguns sinais de uso, tá certo? Aqui no cantinho do nariz, ela tá dando uma leve separada, acredito eu que por conta da oleosidade. Aqui na minha testa, eu sinto que eu perdi cobertura em vários pontinhos, né? E aqui nessa região do meu rosto, olha, tá começando a acumular um pouquinho de brilho, o que eu acho até bonitinho, né? Que normalmente eu passaria iluminador nessa região e hoje eu estou sem, pra poder resenhar a base com vocês. No restante do rosto, até que eu não tenho nenhuma outra reclamação. Se eu estivesse usando essa base aqui no dia a dia e tá? tal, o máximo que eu faria era dar um retoquezinho de pó aqui no centro do rosto. No caso, eu não estou retocando a minha pele em nada, tá, gente? Durante esse vídeo, porque é uma resenha e eu não faço isso em resenha. No mais, é isso. Vejo vocês, na verdade, muito em breve, porque eu já vou gravar o encerramento desse vídeo. A base ficou com alguns sinais de uso que eu esperava, né? Eu não ia imaginar que a base ia ficar intacta no meu rosto durante horas, mas ela sinceramente ainda tá bonita na minha opinião. Eu sinto que os principais defeitos dela nesse período talvez foram esse acúmulo, né, que eu denunciei no último update pra vocês, que se formou por causa da oleosidade, né, que eu não retoquei a pele. A única coisa que eu retoquei, na verdade, foi a boca durante o dia inteiro. E aqui no topo da minha cabeça que eu perdi cobertura em alguns pontinhos específicos. No geral, eu não acho que eu perdi cobertura de forma absurda durante o dia. Eu acho que a base tá aguentando até agora. Eu poderia estender esse teste por algumas horas, mas eu acredito que não ia ficar muito muito diferente disso, né? Cinco, seis horas de uso já dá de você ter uma ideia boa de como a base aguenta, né? E eu já vou recapitulando as premissas e dando a minha opinião a respeito de todas elas, né? Começando aqui pelas premissas da caixa, né? Que dizem que a base é oil-free, alta cobertura e resistente à água. Eu acredito sim que essa base é oil-free, ela não tem uma sensação oleosa nem durante a aplicação e nem durante o wear test, né? Durante o período que eu estou usando ela. Mas a textura dela tanto não é emoliente que chega a ser meio pastosa, fugindo um pouco da. Prem lista principal, né, que leva o nome, que é base líquida mate, eu não me importo dela ser mais grossinha e mais pastosinha, mas definitivamente eu não consideraria essa base líquida, apesar de ser o nome dela ela promete alta cobertura e definitivamente em duas camadas você consegue isso sim vocês viram aí na hora da aplicação que eu fiz uma camada e ficou uma média cobertura, né, e aí com a segunda camada sim, ficou aquela cobertura de quase 100% que ficou bem alta, ainda dando de ver algumas leves características naturais da minha pele, porém bem corrigida e bem coberta, então definitivamente eu Considera essa base de alta cobertura, sim. Quanto ela ser resistente à água, eu não fiz teste com spray, com borrifador, pra ver se transferir, etc. O que aconteceu durante o dia foi uma hora que eu acabei derrubando um pouquinho de água, né? Eu tava bebendo água, derrubei um pouquinho no meu rosto. Mas, definitivamente, eu não tô vendo nenhuma diferença do tom, né? Que tinha ficado bem mais claro onde tinha molhado aqui, perto do meu queixo. E agora tá niveladinho de novo, né? Isso é comum em bases resistentes ou à prova d'água, né? Mas como ela prometeu ser apenas resistente não à prova d'água, eu nem me deu ao trabalho de fazer o teste com borrifador e tal pra avaliar a transparência e esse tipo de coisa porque você dizer que um produto é resistente à água é muito subjetivo muita gente fala que resistente à água não é a mesma coisa que a prova da água e de fato concordo não é, mas ao mesmo tempo eu não classificaria como resistente à água um produto que, por exemplo iria perder a cobertura ou iria perder um pouco do pigmento quando entrasse em contato com a água e ainda assim poder usar o argumento de que prometeu ser apenas resistente e não a prova, por isso que esse termo é tão subjetivo, mas pelo menos onde eu molhei aqui né no meu rosto, tranquilo não vejo nenhuma diferença nem de pigmento, nem perda de cobertura, nem nada do tipo Falando da embalagem, assim como eu disse pra vocês Eu não acho ela prática Porque eu não gosto desse tipo de embalagem que você tem que tirar e fechar Mas a minha crítica a é esse tipo de embalagem é a questão da praticidade mesmo Querendo ou não, o tanto de produto que você recebe Vem na pontinha desse aplicador aqui Porque isso é do design mesmo da embalagem Tanto que aqui dentro tem um orifício Que ele fica justo junto com o cabo Pra deixar limpo e o produto apenas na ponta Isso ajuda a evitar a embalagem sujar e tal Tem gente que curte esse tipo de embalagem eu só acho demorada de aplicar essa palavra eu não acho que seja prático no entanto, não tenho nenhuma outra crítica muito severa à embalagem é uma embalagem bem simples tampa branca, container de vidro, fosso a gente já viu isso um milhão de vezes no mercado a gente vai ver isso um milhão de outras vezes também e sinceramente, eu achei até bonitinha a embalagem e até bem construída pra se tratar de uma base tão barata assim, né? quanto ao preço e custo-benefício, a gente já tocou nesse aspecto eu defini uma margem de R$16,00 pra essa base porque eu encontro ela entre R$11,00 19, 18 reais mais ou menos, então eu peguei o meio termo e considerei como se esse fosse o preço, né, oficial pro meu cálculo, então dividindo esses 16 reais, né, vai sair mais ou menos por uns 40 e tantos centavos, né, cada ml eu deixei o cálculo lá no início do vídeo, mas eu vou deixar passando aqui na tela de novo, quanto ao tester, já dei as minhas opiniões pra vocês eu achei que a base aguentou de forma muito bonita e sinceramente eu ainda estou muito satisfeito mas aprovar cegamente essa base sem fazer nenhum tipo de observação a respeito do tópico que eu vou tocar aqui no assunto, seria ignorar um problema muito sério e muito maior do que eu com a problemática da cartela de cores uma cartela de cores de 6 tons é inaceitável no país que a gente vive o Brasil é um país com um povo muito miscigenado, tem gente de todas as cores possíveis nesse país então não tem como você atender um mercado tão diverso assim com apenas seis tons, eu tenho um tom de pele intermediário geralmente bem no topo da cartela intermediária né de várias outras marcas e a cor que mais se aproxima da minha pele é a número 3 gente, considera que só tem seis tons nessa base eu vou até deixar a cartela de cores como normalmente eu faço nas minhas resenhas e dá tanto trabalho pra fazer essa nem vai dar, gente porque só são seis cores a cartela disso eu vou fazer em um instante mas é uma problemática muito, muito séria não tem uma cartela de cores que atenda as pessoas de forma satisfatória dito isso, eu acho que pelo preço dessa base e pelo efeito se você, por algum acaso, tiver a sorte de ser exatamente do tom de alguma dessas bases ou então pelo menos ser próximo assim como eu sou de algum tom, né eu acho que ela aguentou tranquilamente em todas essas horas aqui que eu estive testando tive sinais de uso muito comuns que tenho em outras bases baratinhas tenho em outras bases caras tenho em bases comumente falando, gente então espero que eu tenha dado todas as minhas considerações a respeito da base líquida matte de new face makeup é isso, se você gostou das minhas opiniões e considerações a respeito da base líquida matte de new face makeup, já vai deixando o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo comenta aí embaixo se você já conhecia esse produto, se você já testou, se você descobriu Viu dele agora se você já comprou e já testou deixe sua experiência aí nos comentários para que as outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo façam uma decisão melhor tanto ouvindo as minhas opiniões quanto lendo as suas, né? se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir eu sou arroba no instagram, twitter e tiktok nessas plataformas eu posto vários conteúdos de maquiagem, de unhas, de beleza mostro o meu dia a dia Tô sempre conversando com vocês tanto nos comentários quanto pelos DMs, né gente? sempre interagindo com vocês lá com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jorge